Lindo. Boa tarde a todos. Quanto tempo não nos vemos, né? Espero que todos estejam bem seguros, né? Com Covid. É, bem, é, hoje, pessoal, é, eu queria conversar com vocês sobre o levantamento bibliográfico, tá? Como proceder? Quais são as etapas uh, do levantamento bibliográfico? e explicar em mais detalhes uh, sobre como proceder para realizar o levantamento bibliográfico. Eu não sei se vocês se lembram, porque já faz um bocado de tempo que a gente conversou sobre isso, que o trabalho final da disciplina de fontes de informação consiste na etapa de levantamento bibliográfico, tá? Então, eu vou explicar para vocês sobre as etapas do levantamento bibliográfico e automaticamente o conteúdo da aula, eu vou estar explicando vocês como fazer e como realizar o trabalho final. Por isso, é, na medida com que forem surgindo dúvidas, vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Eu vou fazer o compartilhamento da tela para começar... É, boa tarde a todos, Jéssica, Altair, Luísa, Iraci, Ivo, Alessandra, quem mais? A Bruna. A Bruna eu falei duas vezes. Bom, então, pessoal, ah, hum, ah, vou deixar isso para falar depois, tá? Inicialmente, essa atividade ela era para ser realizada individualmente, tá? Porque eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza. Uma das competências primordiais do bibliotecário é saber realizar levantamentos bibliográficos, tá? É, independente da função do setor que esse bibliotecário ele atue, tá? Só que eu vou abrir uh, esse trabalho para vocês fazerem ou individualmente ou em duplas, tá? Não é obrigatório fazer em duplas, mas se vocês... Conseguirem e quiserem, né? Tiverem uma dupla aí do coração que possa trabalhar com vocês, trios daí já não dá para fazer, tá? É, seriam em duplas, porque é um trabalho que é, é bem específico e é bem importante para o bibliotecário, tá? Então o correto era fazer individualmente. Quem quiser e tiver condições e, e pé para fazer sozinho, recomendo que faça sozinho. Mas, uh, se vocês tiverem, né, muito sobrecarregados, podem fazer em duplas, tá? Não, não vejo problema em relação a isso, desde que todos, a, a, a dupla trabalhe junto, tá? Não, não deixem o, a etapa de levantamento para uma só pessoa, tá? Acho que é importante as duas pessoas trabalharem em conjunto nesse trabalho, que é fundamental. É... Só para comentar para vocês, é, geralmente, quem explica como funciona o processo de levantamento bibliográfico dentro de uma biblioteca é o bibliotecário de referência. Ele que fica responsável. É, e, geralmente, o bibliotecário de referência, ele fornece o serviço de capacitação em bases de dados, tá? Então, ele ensina como usar e acessar e recuperar informações no portal da CAPES, no Cielo, no portal de periódico das universidades, no banco de teses e dissertações, no próprio catálogo e acervo da biblioteca, em bases de dados internacionais, porque, geralmente, os estudantes, ele tem... É... os estudantes que são de outros cursos principalmente que estudam né, e atuam uh, em universidades, eles não conhecem o processo de busca, levantamento bibliográfico, eles têm muita dificuldade nisso e geralmente quando eles estão na etapa de TCC, elaboração de TCC, monografia, tese e dissertação, eles arrancam os cabelos porque eles não sabem como buscar fontes de informação de qualidade, eles não têm essa base teórica, esse conhecimento que vocês tiveram nessa disciplina de fontes. Porque nos outros cursos de graduação, eles não têm disciplina de fontes. Então, eles não sabem quais critérios escolher, analisar. Eles não, é, eles não detêm conhecimento à base teórica para analisar e identificar se uma fonte de informação é de qualidade ou não, e eles nem conhecem essas fontes de informação. Então, eles vão meio que tateando no escuro. E aí, cabe ao Compete ao bibliotecário de referência passar por esse processo de treinamento e capacitação, tá? Então, o que, que eu vou passar para vocês hoje? Vou passar as etapas uh, do processo de levantamento bibliográfico e, para isso, é, porque é importante vocês, sabe, a gente se situar no tempo e no espaço dentro da nossa disciplina de fontes de informação, né? É, deixa eu só baixar aqui, que eu preciso pegar o, o nosso plano de ensino. Foi, não foi? Pessoal, é... eu dei uma ajustada, uma pequena ajustada no plano da disciplina de fontes de informação, tá? Tá disponível aqui no Moodle. Eu só estou tentando fazer o download aqui do arquivo para mostrar para vocês. Estou tentando baixar a tela aqui também. E... Então, é... por que eu não consigo baixar isso aqui? Notem, pessoal, que depois, não sei se vocês estão podendo acompanhar ali o, o, o plano de ensino. Acho que agora a tela diminuiu ou não diminuiu, deixa eu ver. Só um momentinho, pessoal, que eu vou baixar a tela aqui. Então, o computador não está recebendo os meus comandos. Ele não está me obedecendo hoje, hoje ele está de mau humor. É, o que, que eu separei para vocês, tá? É, bem, a gente passou pela unidade 1, a gente viu a tipologia dos documentos tipos de documentos, conceito e evolução e características das fontes de informação. Depois, a gente entrou adentrou na unidade 2 e vocês uh, tiveram uh, o conteúdo sobre avaliação de obras impressas e digitais. tá? Que Vocês fizeram aquela atividade para avaliar o portal Gutenberg e o portal Domínio Público. Depois disso, eu fiz uma bateria de seminários e, e os grupos, os grupos de 1 a 7, apresentaram sobre fontes de informação não convencionais. Ah, inclusive, a, a, o Grupo 6 é, pediu para que eu é, prorrogasse por questões de saúde, então, provavelmente, o Seminário de Fontes, é, ele já foi disponibilizado ou será disponibilizado agora nessa semana, tá? Só para vocês saberem, daí para vocês a, assistirem a apresentação do Grupo CENS. É, e aí depois a gente teve uma atividade de verificação da aprendizagem para verificar o que vocês absorveram ou não e as dúvidas de vocês, o que vocês o que, que vocês de fato aprenderam uh, sobre fontes de informação e teve um resultado bem bacana, assim, de fato, acho que vocês conseguiram entender a ideia, o conceito de fontes, né? É, e Isso foi bem bacana. E agora a gente vai entrar na unidade 3. A unidade 3 dessa disciplina, Trata sobre o levantamento bibliográfico. E ela é dividida em duas etapas. Na verdade, três. A etapa um, que é a etapa inicial. A etapa dois. E a finalização, tá? É... E aí, depois, enquanto vocês forem fazendo o levantamento bibliográfico, a gente vai entrar na unidade quatro. Que é a organização e tipos de fontes de informação na internet. Que é a capacitação. Que eu entrei em contato com o bibliotecário de referência da UDESC, que é o Orestes Treviso, e ele vai capacitar a turma é, em diferentes bases de dados multidisciplinares, porque vocês nunca, nunca né, já ouviram falar de base de dados e tal, inclusive na quarta fase vocês vão desenvolver o projeto de elaboração de uma base de dados de verdade, na verdade não de verdade, né, mas um projeto, é, e aí, a, a gente vai, é, eu pedi, né, solicitei para que o setor de referência da Biblioteca da UDESC fizesse a capacitação de vocês na base de dados da Scopus, não sei se vocês já ouviram falar, né, da Cielo. A Cielo, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, em algum momento da vida de vocês. Mas para vocês conhecerem essas diferentes bases de dados e conhecerem como fazer, de fato, a busca Nesses, nesses sistemas de recuperação da informação. Porque futuramente, vocês vão ter que treinar os usuários da biblioteca de vocês a utilizar esses serviços, né? Então, eu tenho que aprender a mexer, não só para mim, para consumo próprio, para que eu possa recuperar minhas informações de cunho pessoal, mas eu também preciso treinar e capacitar os usuários que são de outras áreas, né, gente? Porque a nossa área a gente estuda, o nosso objeto, de informação, nosso objeto de estudo é a informação. Mas as outras áreas, não, eles não conhecem, não sabem o que é uma base de dados, eles não sabem uh, como refinar uma busca, como buscar em fontes de informação de qualidade, né, como gerar referência bibliográfica dessa fonte de informação. A gente vai é, aprender. A, e, eu vou, e o Orestes, ele, a gente vai ter um, dois, três, quatro encontros com uma bateria de, de base de dados. Aí vai ser só treinamento e capacitação. No dia 25 de agosto, ele vai mostrar pra gente como fazer a estratégia de pesquisa na base de dados Scopus e Cielo. No dia 1 de setembro, a gente vai aprender a usar, é, a fazer pesquisas em base de dados da área da ciência da informação, que é a LISA, que é uma base de dados internacional, e a BRAPS. A BRAPS eu acho que vocês já conhecem, né? Que é uma base de dados bem famosa da área da biblioteconomia e da ciência da informação. Que eu acho que é a fundamental. Qualquer trabalho de pesquisa que vocês forem realizar, eu sempre parto pela BRAPS. Porque a BRAPS é da nossa área. Então, se a gente quer fazer um levantamento bem feito, a gente começa com as bases de dados da nossa área, né? No dia... Uh, 8 de setembro, aí ele vai mostrar para vocês as bases de dados é, de ciências biológicas exatas da Terra, que é a, AGRI, a da área agrícola, do, da, da Embrapa. Por que vocês precisam entender de outras áreas? Porque é vocês que vão capacitar os usuários de outras áreas a pesquisar nessas bases de dados. Então, assim, vocês vão notar a primeira... Parece um pouco mais difícil, né? Porque vocês não conhecem a interface da base de dados, não sabem onde pesquisa, não sabem como refina. A primeira é um pouco mais difícil. A segunda já vai ficar mais fácil. Porque vocês já sabem, ah, eu já sei que eu tenho que pesquisar, eu posso refinar aqui, aqui que eu extrai referência bibliográfica. Na terceira já vai ficar mais fácil. Porque, na verdade, assim, a estrutura de uma base de dados, ela é muito parecida uma com a outra, né? A, a estrutura, ela é muito parecida, mas ela não é igual. Por isso que é importante vocês conhecerem, porque dependendo da área, a base de dados tem características distintas. Alguns operadores para estratégia de pesquisa, como por exemplo, aspas, nem todas as bases de dados aceitam. Né? Alguns operadores, como por exemplo, truncamento, que é colocar um asterisco no meio de uma palavra, algumas bases utilizam, outras não. Algumas bases de dados têm operador booleano, algumas bases de dados têm pesquisa básica e tem pesquisa avançada. Algumas bases de dados têm tesauro, eu posso fazer a pesquisa usando descritores, palavras-chave, né, vocabulário controlado. Algumas pesquisas só com a linguagem natural do usuário, então percebam que existem... Uh, é, a Jéssica está falando que ela viu tudo isso em recuperação da informação, que legal, Jéssica, é verdade, tem a ver também, viu? Com a disciplina de recuperação da informação. É, e aí, pessoal, no dia 15 de setembro, a gente vai conhecer a, a base de dados da área das Ciências Sociais e Educação, que é a ERIC, que é uma, uma base, a base de dados mais conhecida no mundo da área de educação, tem teses e dissertações uh, do mundo inteiro nessa área da educação. E no dia 15 de setembro vai ser a entrega do trabalho final, que é esse levantamento bibliográfico. Então percebam assim: hoje eu estou dando a instrução para vocês, hoje é dia 4 de agosto, né? Então vocês vão ter uh, uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas, tá? Dois meses para fazer o trabalho de levantamento bibliográfico, esse trabalho de que é o trabalho final da disciplina de fontes de informação. Então, é, vão fazendo ele aos poucos, não deixem para fazer tudo de uma vez só. Até porque na medida com que vocês forem é, obtendo treinamento e as capacitações nas bases de dados, vocês podem mudar a estratégia de pesquisa de vocês, né? Vocês podem encontrar uma base de dados, opa, essa base de dados eu não conhecia, vou mudar a minha estratégia de pesquisa, tá? Então, só para falar para vocês ali que no cronograma houve essa alteraçãozinha, é, que eu acabei colocando a data do levantamento bibliográfico para mais tarde, tá? No, na disciplina. Infelizmente... É, eu não consigo dar um prazo maior para tá, a gente, teria que ser 15 de setembro, porque eu tenho que ler os trabalhos, eu tenho que corrigir, eu tenho que entregar eles até dia 22 de setembro, que é a última semana de aula, tá? Eu não conseguiria deixar isso para a última semana, porque na última semana eu tenho que fazer o um encerramento das notas com as médias e tudo, né? Para encerrar é, é, para encerrar as avaliações de vocês, dar o feedback, até para vocês já saberem uh, se vocês passaram ou não na, na disciplina, então eu preciso. No máximo, estourando o 15 de setembro. Se vocês acabarem antes, vocês podem enviar antes, tá? O trabalho. Não precisa deixar para o último dia, para a última hora. É, mas eu recomendo que vocês vão fazendo por etapas, sabe? Etapa 1, um, etapa 2 e etapa 3. Na semana que vem, vocês não têm é, nenhuma atividade, é, nenhuma leitura de texto, nada. Na semana que vem, no dia 11 de agosto, vocês vão fazer a segunda... Etapa que, na verdade, é a, a, o início do levantamento bibliográfico do trabalho de vocês, tá? Então, eu vou... No máximo, talvez, ali eu só coloque uma atividade para vocês enviarem um rascunho, ou um esqueleto do que vocês pretendem fazer, de como vocês pretendem fazer. E aí, eu posso tirar... Eu, vou, eu posso... Eu ficarei disponível no horário da aula, né? Da, eu Posso ficar das duas às quatro no Moodle online disponível para vocês tirarem dúvidas. Por exemplo, ah, professor, eu quero fazer sobre tal tema, mas eu ainda estou em dúvida em como que eu começo. Ou, ah, dá uma olhadinha aqui, vê se está bacana. Então, eu posso tirar as dúvidas de vocês. No dia 18 de agosto, também é a terceira etapa do, do levantamento bibliográfico de vocês. Então, vocês não vão ter nenhuma aula, nenhum texto para ler. Então, eu vou deixar para vocês duas semanas as duas próximas semanas de aula, só para vocês usarem o tempo da aula para fazer o levantamento bibliográfico, tá? É, Ivo, eu deixo por último, tá, essa tua pergunta, tá bom? E aí, pessoal, a entrega vai se dar -se a só apenas dia 15 de setembro, tá? Porque daí, depois, a partir do dia 25 de agosto, nós teremos as nossas capacitações e treinamentos nas bases de dados multidisciplinares. E aí esse treinamento, essa capacitação, eu ainda vou confirmar com o Orestes como que ele vai fazer. Se ele vai disponibilizar o link no YouTube, se ele vai é, entrar ao vivo numa aula sincronando no BBB, se ele vai fazer pelo Teams, daí fica a critério do bibliotecário de como ele vai proceder e qual ferramenta ele vai utilizar para esse treinamento. Mas eu vou avisar vocês com antecedência, né? Antes do dia uh, 25 de agosto, eu entro em contato com vocês avisando qual vai ser a ferramenta, qual vai ser a plataforma e como vai funcionar esse treinamento e essa capacitação. Ok, pessoal? Ah, tá. Jéssica, isso tudo eu já vou falar, tá? Eu já vou explicar. eu vou começar a aula explicando as etapas do levantamento bibliográfico e no final eu vou explicar direitinho as etapas, a data da entrega e como funciona. Então, vamos lá. Ah, uma coisa, tá? Só para vocês saberem, porque é importante vocês saberem disso, né? É, aprender sobre levantamento bibliográfico, além de considerar uma competência essencial do bibliotecário, pode ser um ganha-pão de vocês, né? Quando eu estava na sétima fase do curso de biblioteconomia, eu peguei uma bolsa de pesquisa com uma professora, a professora Amélia Silveira, que ela é líder de pesquisa na área, na área da administração e na área da biblioteconomia no Brasil, e ela vem pesquisando há muitos anos sobre empreendedorismo feminino, marketing, unidade de informação, ela precisava contratar uma bolsista para fazer pesquisas em base de dados, que é para fazer o um levantamento bibliográfico, né? Para as pesquisas que ela estava desenvolvendo. E aí, o requisito mínimo para conseguir a bolsa era que essa bolsista entendesse de inglês, né? E, ah, eu falei sobre isso, né, Jéssica? E aí, e que essa bolsista, ela entendesse de tecnologia, né? Entendesse, soubesse fazer pesquisas em bases de dados. E aí, eu ganhei a bolsa, né? Eu fui trabalhar com ela, e aí eu comecei a pesquisar as bases de dados internacionais. EBSCO, Web of Science, é, Scopus, enfim. É, Google Acadêmico, né? E aí... Uh, depois que eu aprendi a fazer esse trabalho com a bolsa de pesquisa, antes de eu entrar no mestrado, antes de eu conseguir a bolsa de mestrado, eu comecei a fazer um serviço de levantamento bibliográfico. Então, as pessoas que eram de outras áreas, enfermagem, administração, geografia, que tinham dificuldade para fazer o levantamento bibliográfico, o bibliotecário ele pode fazer esse trabalho. Né? Nem todas as bibliotecas uh, esse levantamento é gratuito. Na biblioteca da Udesc, eles fazem até, se eu for de outro curso, de outra área, por exemplo, da enfermagem, e eu preciso fazer um levantamento de sarragia pós-parto, eu posso solicitar com antecedência, o bibliotecário de referência faz esse serviço de levantamento bibliográfico. Mas na maioria das bibliotecas, as pessoas não fazem isso de graça. Então, às vezes, as pessoas contratam bibliotecários para fazer esse serviço desse levantamento bibliográfico, né? Isso, estilo freelance, exatamente, Jéssica. Então, eu fazia um bico é, fazendo levantamento bibliográfico em outras áreas. Então, depende do nível de complexidade da pesquisa, eu cobrava 150, 200 reais, 300 reais, 400 reais, até uma, uma pesquisa de tese, eu cheguei a cobrar até 400 reais só para fazer o levantamento bibliográfico. tá? Não tinha nada de escrito, é, nada que envolvesse a parte intelectual da pesquisa, apenas o levantamento dos artigos. E a disponibilização desses artigos. Então, é um trabalho que vocês podem fazer futuramente, tá? Então, é bacana, assim, vocês saberem disso, né? Bom, então. É... Levantamento bibliográfico, né? O que, que eu separei para vocês? Primeiro, é importante vocês conhecerem as etapas do levantamento bibliográfico, que são oito, tá? Tá? Vários autores na literatura, principalmente em livros de metodologia científica, podem tra trazer outras etapas, tá? outras etapas que não são oito, podem ser menos ou mais, mas eu, professora Ketri, separei oito como etapas primordiais, tá? Talvez tenha outra nomenclatura, outra classificação, outro conjunto de levantamentos, mas as oito, no mínimo, eu considero como essenciais. E aí eu vou apresentar para vocês uh, o que, que deve consistir no trabalho final de vocês, o que que deve, é, o que que vocês devem colocar nos elementos pré-textuais, ou seja, o que vem antes do texto, nos elementos textuais e nos elementos pós-textuais. Deixando bem claro uma coisa, eu não quero que vocês escrevam nada sobre revisão de literatura, tá? Vocês só vão fazer o levantamento das fontes, tá? Só os artigos e as referências, nada mais além do que isso. Então, é, é como se vocês tivessem que pensar num levantamento, pode ser utilizado, isso é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Vocês podem utilizar, por exemplo, esse, vocês podem aproveitar esse levantamento para algum trabalho final de alguma disciplina. Vocês podem aproveitar esse levantamento, é... deixa eu só voltar aqui a telinha, vocês podem aproveitar esse levantamento para um, um possível trabalho que vocês queiram fazer futuramente, de ter algum trabalho de pesquisa de TCC, Tá? Vocês podem fazer um, um levantamento para algum um tema de alguma pesquisa que vocês estão desenvolvendo em alguma bolsa. É, sabe? Então, é, é bacana porque o, o tema de vocês é livre. Eu não vou definir nenhum tema para o levantamento bibliográfico. Então, ah eu estou fazendo um trabalho final da disciplina de administração, por exemplo. Ah... Vou aproveitar para fazer o levantamento bibliográfico. Posso? Pode. Pode usar o mesmo, o mesmo tema, tá? Então, isso é bem livre, tá? O, a te, o tema que vocês vão escolher, ele é bem diverso, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos em relação à... A, a, da, da temática, tá? Bom, é, ele, é, e, e o que que vem dentro dos elementos textuais? Que é o texto que vem dos elementos pós-textuais, tá? Então, vamos às etapas. É, Tá dando para vocês acompanharem? Estou falando muito rápido. Tá ok. Só para saber. <risos> Vou respirar. Tá, então vamos lá. É... Então, etapa um. Escolher a área e o tema, que é o desafio mais importante de vocês, tá? Então, assim, que área do conhecimento vocês vão fazer o levantamento bibliográfico de vocês? Ai, professora, eu não faço ideia. Ah, que tema vocês gostariam de pesquisar para uma possível pesquisa futura, por exemplo, para o TCC? Ah, professora, não sei, ainda falta tanto para o TCC, o TCC vai ser só na oitava fase, sétima fase eu vou fazer o projeto, ainda estou na terceira, não quero me incomodar com isso. Tem algum trabalho que está demandando algum levantamento bibliográfico? Aproveitem esse trabalho para fazer isso, tá? Ah, professora, eu não tenho nenhum trabalho, eu já fiz, ou, ou, ou não tenho TCC, é, mas eu sempre tive curiosidade de me ligar sobre um determinado tema. Usem esse tema como base. Escolha um tema do coração que vocês amam, sabe? Porque, é claro que se der para aproveitar de uma outra disciplina, esse levantamento seria o ideal. Mas isso serve para a vida de vocês, sabe? É, quando a gente vai, não sei se vocês sabem, né? Mas quando a gente vai fazer um trabalho de pós-graduação, uma monografia dura mais ou menos um ano e meio, uma dissertação, dois anos e uma tese de doutorado, a gente leva quatro anos pesquisando tudo, exaustivamente sobre aquele tema. Imagina você pesquisar quatro anos sobre uma coisa que você detesta, é horrível, né, quatro anos, é o tempo que vocês têm de, de graduação. Então, a gente tem que escolher um tema que a gente seja apaixonado, que a gente tenha motivação, que a gente realmente tenha interesse em saber. Apesar de que vocês não vão explorar a parte intelectual do levantamento em si, mas vocês já vão fazer, nesse trabalho, o levantamento das fontes. Tá? Então, por isso que é importante ter um tema em que vocês tenham interesse. Tá? Ó, a Jéssica falou que já definiu o tema do TCC dela. É, então, aí, cabe a vocês, tá? Se vocês tiverem absolutamente sem ideia nenhuma, mas nenhuma mesmo, falem comigo que eu posso trazer sugerir ideias de temas, tá? Mas eu sou na área da gestão e da tecnologia, então eu sugeriria temas como Biblioteca do Futuro, Big Data... É, realidade virtual, realidade aumentada, tá? Olha, a Jéssica falando que ela tem um monte de tema legal para sugerir também, ótimo. Se vocês, é, sabem, se vocês realmente tiverem dificuldade para escolher um tema, me procurem, tá? Uma coisa que pode acontecer com vocês, que é comum, quando o tema de interesse de pesquisa de vocês, ele for pouco explorado na nossa área, por exemplo, web semântica. Web semântica é um tema que a gente pesquisa na nossa área, mas ela é oriunda da área da ciência da computação. Então, talvez na nossa área em português tenha um pouco material sobre isso. Mas em uns outros idiomas, como o inglês e o espanhol, vocês consigam ter mais facilidade de explorar esse tema. Tá? Não tem nada no mundo que já não tenha sido escrito. Ou pesquisado por um americano ou por um chinês, tá? Com certeza alguma coisa já foi pesquisada sobre algum tema é, dentro desses idiomas. A terceira, a, a segunda etapa, né? Além de vocês, bom, primeiro eu vou escolher a minha área e vou escolher o meu tema. Eu vou, vou falar para vocês sobre o meu trabalho de pesquisa, né? Da minha monografia, por exemplo. A minha área era a biblioteconomia e o meu tema era a inovação em bibliotecas escolares. tá? Para eu fazer um levantamento bibliográfico sobre inovação de eu preciso identificar as palavras-chave, tá? Para eu identificar as palavras-chave sobre aquele assunto, ou eu mapeio essas palavras-chave, de alguma forma, né? Ou eu uh, busco por pesquisas que fizeram esse mesmo tema, esse mesmo assunto, ou parecidas com esse mesmo assunto, e aí eu uso as palavras-chave do autor, do resumo do autor. Então, essa é uma estratégia bem bacana que vocês podem utilizar. Depois eu vou falar um pouquinho, um pouquinho não, depois eu vou explorar em bastante detalhes cada uma dessas etapas. Depois eu tenho que traduzir essas palavras-chave. A tradução não é uma etapa obrigatória. tá Talvez ela seja opcional. Se vocês tiverem bastante tema, bastante artigos para explorar uh, dentro da temática de vocês, talvez isso não exija a tradução. Tá? Mas em alguns contextos e alguns casos, por exemplo, acho que o Daniel me pediu ajuda, né, para o tema dele. Eu não vou falar aqui, porque senão vou, então alguém pode roubar o tema dele. Mas era um tema que realmente tem pouco, pouca é, publicação dentro dessa conjuntura que ele está tentando montar, uma área com a outra. Pouco, pouca publicação em português. Aí eu falei para ele, olha, talvez traduzir no Google para o inglês e para o espanhol, que são os idiomas mais utilizados, é, seja interessante. Eu garanto que você vai ter mais maior uh, re, revocação nessa sua busca, tá? Depois, a gente tem, precisa selecionar essas fontes, né? Porque a gente sabe que na internet é um mar de informações, então a gente tem que selecionar apenas as fontes relevantes e descartar as irrelevantes. Aí a gente passa para a coleta, depois a gente vai refinar essa pesquisa, porque às vezes a gente acha que quantidade é igual à qualidade, né? Então vocês realmente têm que se certificar de que vocês vão ter as pérolas da produção bibliográfica de vocês, apenas os tesouros, né? Vocês não vão querer ficar com documentos irrelevantes, só para dizer que eu tive bastante documentos do meu levantamento bibliográfico. Vocês vão refinar apenas as pesquisas que são relevantes. Depois eu vou explicar para vocês como que a gente pode proceder para esse refinamento. Depois a gente passa para a descrição da estratégia de busca, qual estratégia eu utilizei, em quais bases de dados eu pesquisei, qual período foi pesquisado, qual tipo de documento foi utilizado. E por último tem a apresentação. Que é o resultado desse projeto, tá? Até aí, tudo bem, pessoal? A quatro? Ah, selecionar as fontes. Eu vou passar é, eu vou passar sobre cada uma dessas etapas agora, tá? Eu vou repetir elas. Pode pode deixar. Então, etapa 1. Um. A primeira etapa é a mais fácil ou a mais difícil para quem é libriano indeciso, né? Que é escolher a área principal. Ah, minha pesquisa vai ser na área da biblioteconomia. Ah, não, professora, eu não quero na área da biblioteconomia, eu quero na área da administração. Eu posso fazer? Pode, porque eu não delimitei nenhuma área e nenhum tema. Vocês estão livres para pesquisarem sobre o que vocês quiserem. Ah, professora, eu posso pesquisar sobre o voo da asa da borboleta do leste da Ásia? Pode. Tá? Então, fica a critério de vocês. Só que é óbvio que quanto mais próximo da área de vocês, da biblioteconomia, da ciência, da informação, melhor, né? Mais seguros vocês vão estar tá com tal o, a qualidade desse levantamento bibliográfico. Então, primeiro, vocês têm que escolher a área do conhecimento. Vai ser da área da, da administração? Vai ser da área da gestão? É, administração, gestão é a mesma coisa. Vai ser da área da tecnologia? Vai ser da área da biblioteconomia? Ah, vai ser da área da medicina? Vocês escolhem. E aí, a partir da área, vocês vão delimitar um tema. Uma coisa é a área do conhecimento, outra coisa é o tema. Tá? Ah, professor, o tema ainda estou definindo, mas eu acho que eu quero pesquisar sobre o futuro da biblioteca. Ok, é um tema principal que podemos partir de, de, de partida, né? Então, por exemplo extração E o tema seria sobre empreendedorismo feminino, né? Que foi a minha primeira bolsa de pesquisa que eu peguei na época que eu era aluna de graduação. E uma coisa que é importante, pessoal, é delimitar as datas dessa pesquisa. Geralmente, os pesquisadores pegam os últimos cinco anos, né? Que são as pesquisas mais atuais, as pesquisas mais relevantes, as pesquisas mais quentes, da área do momento. Agora, se for um levantamento histórico, aí você vai ter que pegar desde a existência lá dos primórdios lá da, da, da história até o tempo atual, né? Só que geralmente a gente delimita a data da pesquisa. Então, vocês vão ter que ter bem claro que é preciso delimitar uma data e justificar o porquê dessa data, né? Por exemplo, se eu pego os últimos cinco anos, é porque eu quero estou em busca das pesquisas mais atuais, tá? Tá, Bruna, tudo bem. Pede para a Júlia tentar entrar assim que possível, né, atualizar a... Não tá travando, né, gente, a, a, a gravação. Tá, tá ótimo. Então, vamos... Então, segu seguimos, tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Então, é etapa 1, um, vocês podem botar ali do lado, colher área e tema, Tá? Etapa 2: identificar as palavras-chave, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer o levantamento bibliográfico, a gente precisa mapear as palavras-chave. Vocês vão anotar essas palavras-chave, vocês podem usar um caderninho e ir anotando a estratégia de pesquisa de vocês. Tudo que vocês forem fazer no levantamento bibliográfico, vocês vão anotar e registrar em algum lugar. Ou vocês podem ir anotando num arquivo no Word. No próprio documento, do trabalho final, enfim, aí cada um define o seu critério. Aí vocês vão tentar selecionar, identificar as palavras-chave mais precisas, mais fiéis ao tema de pesquisa que vocês estão tentando buscar, tá? Uma dica que eu daria para vocês para encontrar as palavras-chave corretas é Ah, eu quero falar sobre inovação em biblioteca. Então eu vou e faço uma pesquisa geral no Google e digito inovação em biblioteca. Ah, é biblioteca de qualquer tipo ou é um tipo específico de unidade de formação? Ah, eu quero pesquisar sobre inovação em biblioteca escolar. Quanto mais precisos e específicos vocês forem nas palavras-chave, mais precisa vai ser a recuperação da informação de vocês. Mais documentos rele relevantes vocês vão recuperar e menos documentos irrelevantes vocês vão recuperar. Aí, vamos supor que eu encontrei inicialmente, na primeira etapa da minha pesquisa, três artigos. Eu vou fazer o download desses três artigos e vou ler o resumo desse, desse artigo, tá? Posso ler só as palavras-chave, eu posso ler o resumo. Geralmente, eu leio as palavras-chave, tá? E eu vou identificar as palavras-chave que aquele autor utilizou para falar sobre aquele tema, sobre aquele assunto. E aí, eu faço isso com o um segundo e com o um terceiro artigo. E aí, pessoal, vocês vão notar que vão ter, no mínimo, umas três ou cinco palavras-chave para vocês utilizarem para fazer as pesquisas de vocês, tá? Por exemplo, é... numa pesquisa que foi realizada, eu anotei no bloco de notas, vocês podem abrir o um bloco de notas, anotar no hoje, no papelzinho, enfim, que o meu tema de pesquisa era sobre empreendedorismo feminino, mas existem sinônimos que os autores da literatura, eles utilizam para falar sobre esse, esse tema, né? Então, eu posso... Empreendedorismo feminino, tinha alguns artigos que usavam a palavra-chave como empreendedorismo de mulheres, mulheres empreendedoras, empreendedorismo e gênero. Então, todas as variações daquela palavra-chave, eu ia anotando e, e, e guardei essas palavras, não só para a discreção da minha estratégia de pesquisa adotada, mas como para fazer as buscas nas bases de dados e nos sistemas de recuperação da informação. Além disso eu tinha que, no caso, quando eu fui fazer a pesquisa, é, no meu caso, empreendedorismo feminino é uma temática muito pesquisada na língua inglesa, né? No inglês. Então, eu tive que traduzir, aí ah, fui no Google Tradutor, peguei, peguei esses termos e expressões e traduzi para o inglês. Então, veio termos como entrepreneur woman, entrepreneurship family, woman entrepreneur, e entrepreneurship and gender. Então, a gente tem... Claro que a gente precisa entender um pouco da língua, porque às vezes o Google, ele dá uma rateada na tradução. Mas geralmente ele é de 80% a 90% eficaz na tradução daquele termo. Se mesmo assim vocês tiveram em dúvida, tipo, ai, que palavra esquisita, eu acho que não é isso que o Google traduziu correto. Copiem e colem a tradução, pesquisem no Google, vai em Google Images, saber se realmente é isso que vocês pesquisaram, tá? Porque às vezes, quando é um jargão de uma língua, de uma área muito específica, o Google pode... Mas a, a taxa de erro é muito pequena, tá? Não, não se preocupem em relação a isso, assim, mas às vezes acontece de fazer uma tradução literal e essa tradução é, ser é, equivocada. Ivo, o que eu falei sobre anotar é ir anotando as palavras-chave Uh, do levantamento bibliográfico, tá? Vai, uh, por exemplo, na hora que for fazer a pesquisa, por exemplo, eu quero pesquisar sobre empreendedorismo feminino, aí eu pesquisei o primeiro artigo e eu vi que nas palavras-chave do autor ele não usava empreendedorismo feminino, ele usava mulheres empreendedoras como palavra-chave, porque aí vocês têm todas as palavras e os sinônimos para fazer uma, uma busca bem específica. Dinheiro, assim, essa aula vai ficar disponível no Moodle, tá? Depois vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, tá? É, então, voltando aqui, tá? Já respondi a tua pergunta ali, Luísa. Deixa eu só voltar, onde é que tá aqui o... Cadê o bate-papo aqui? Bate-papo público. Tá? Então é isso. Anotar as palavras-chave. Se a, o tema de vocês tiver assunto suficiente em português, vocês só pesquisam em português, tá? Provavelmente, pessoal, bem, bem provável. 90% de probabilidade de tudo que vocês forem pesquisar, vocês pesquisarem só em português, tá? Eu só coloquei essa opção da tradução, porque no caso do Daniel era um tema bem difícil, assim, de pouca publicação na nossa área em português, então talvez ele tivesse que explorar isso em espanhol ou em inglês, mas ele não vai precisar ler, por exemplo, esse trabalho agora, sobre esse assunto, porque o levantamento bibliográfico consiste apenas no levantamento das fontes, tá? E não na leitura e interpretação dos textos. Bom, terceira etapa é traduzir as palavras-chave, né, para inglês, espanhol ou outro idioma. E só para comentar, né? Não é uma etapa obrigatória, mas predominantemente a publicação científica está uh, apresentada em inglês. Tá? Então, para isso pode usar o Google Tradutor. O Google Tradutor serve tanto para traduzir páginas como para traduzir documentos na íntegra, né? Ele tem aquela opção de traduzir o, o PDF todo. Então é, é bem interessante esse recurso. Etapa 4 selecionar as fontes, tá? Então, a gente vai selecionar as fontes de informação eletrônicas para o levantamento bibliográfico. Então, aqui, é um requisito da atividade, no mínimo, quatro fontes diferentes, tá? Então, assim, eu posso pesquisar na BRAPSI, no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, no Banco de Teses e Dissertações do IBICT, eu estou dando ali os exemplos para vocês, no Banco de Teses da, da USP, no portal de periódicos da CAPES, né? Então, é, se vocês clicarem no link, depois o slide dessa aula vai estar disponível para vocês. Eu criei, há muitos anos atrás, um blog do Wordpress, uh, na época em que eu lecionava a disciplina de fontes de informação na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Então, aqui tem um conjunto de fontes eletrônicas que podem ser utilizadas, que são fontes de qualidade, que podem ser utilizadas para o levantamento bibliográfico. E aqui tem um link de acesso e uma descrição sobre cada uma. Tem o portal da pesquisa, tem o portal da CAPES, tem o portal da UFSC, o banco de teses da CAPES e do IBICT, a base de dados de teses e dissertações é, da área da educação, a Cielo, tá? Enfim, a gente, tem ó, a gente tem, base das, tem base de tudo quanto é área, da área da medicina, da psicologia, é, de várias áreas do conhecimento, tá? O portal do domínio público, o ProSiga, a, enfim, tá? Tem uma infinidade de fontes de informação de listas de, de fontes de informação que vocês podem pesquisar. É óbvio que vocês vão pesquisar de base de dados da área do conhecimento da pesquisa de vocês, né? Eu não vou pesquisar uh, um tema na área da administração não base de dados da área da medicina. Eu não vou encontrar nada, né? Então, eu tenho que... Ah, professora, mas, por exemplo, o meu tema é da área da tecnologia. E eu não conheço base de dados da área da tecnologia pode pesquisar no Google, tá? Base de dados da área da tecnologia. Vai aparecer uma série de itens, tá? Aqui nesse link que eu disponibilizei para vocês no slide da aula, também tem bastante... Deixa eu até passar para vocês aqui, eu vou copiar e colar. Tem bastante conteúdo. Bastante fontes de informação. vai estar disponível lá no slide, mas se vocês quiserem olhar agora, vocês podem olhar. Outra fonte de informação riquíssima que vocês podem utilizar para fazer o levantamento bibliográfico de vocês é a wiki, a wiki que foi criada pela professora Úrsula Blatman da UFSC. É chamar BV, Biblioteconomia e CI, Fontes e Recursos na Área da Teconomia, tá? Tem infinidade, só clicar, tá? No link que vai abrir. A professora Úrsula Blatman, gente, ela é referência no Brasil, tá? Eu diria, não sei se eu posso dizer que até no mundo, sobre fontes de informação. Ela já leciona, inclusive, quando eu fiz mestrado e doutorado, fiz a disciplina de fontes com ela. Ela vem pesquisando sobre essa temática há mais de uma década. E ela criou uma wiki que tem todos os tipos de fontes de informação científicas de qualidade na internet que vocês podem imaginar. Então, aqui tem... Ó, ela ainda separa, né? Porque ela coloca lá fontes primárias. Aí ela coloca, por exemplo, a, teses. Ó, a gente clica, aí aparece ó, o Banco de teses da Austrália a base de dados da, da Alemanha, o banco de tese de pós-graduação do Programa de Engenharia de Produção da UFES, que ela separa depois um conjunto de fontes de informação de qualidade secundárias. Eu diria para vocês que essa Wiki, vocês salvem ela lá nos favoritos do, do navegador de vocês, que vocês vão usar elas para o resto da vida. Eu uso até hoje. Porque toda vez que eu quero dar exemplos de fontes de qualidade, toda vez que eu quero proceder com um levantamento bibliográfico, eu utilizo essa Wiki. Eu diria que aí é um grande portal com vários tipos de fontes de informação. Aí ela separa fontes secundárias, aí ela separa fontes terciárias, né? Então, ela vai separando todas as fontes de informação, tá? Respondendo à pergunta da nossa colega, é, que ela fala assim livros, que ela tem, né, um, um, livros que, que servem para a pesquisa dela, não tem problema, tá? Você pode, a Jaqueline me perguntou, né, caso eu tenha algum livro em casa, para o meu tema de pesquisa, ele também vale, vale sim, tá? Com certeza é uma fonte de informação. A gente está dando ênfase aqui às fontes de informação eletrônicas né, porque é onde vocês têm mais acesso, mas você pode utilizar, sim, o levantamento e as fontes de informação impressas que você tem na base, tá? Então, é, deixa eu copiar e colar também esse link para vocês, porque eu acho que é uma das... É uma fonte riquíssima de informação. Esse, essa wiki da professora Ursula, ela já tem é, esse, essa wiki há muitos e muitos e muitos anos, Tá? E, se eu não me engano, os alunos ah, da disciplina de fontes que ajudaram ela a construir, eles iam ajudando a construir, e fazendo levantamento, de fontes primárias, de fontes secundárias, de fontes terciárias, então percebam que a gente tem aqui uma série ó, de bases de dados, por exemplo, fontes secundárias tem base de dados, ela cita várias bases de dados, ó, a BRAPS aqui, ó, base de dados referencial de artigos e periódicos de ciência da informação, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná. Então, ela tem uma infinidade de bases de dados, que são fontes de informação altamente confiáveis. Então, todos os tipos de fontes de informação que vocês possam imaginar, eletrônicas, tem disponível nesse site, o wiki que eu disponibilizei para vocês. Então. Para eu selecionar as fontes, eu preciso conhecê-las, né? Algumas dessas fontes. Então, no mínimo, você tem que ter quatro diferentes. Então, assim, ah, professora, eu não posso fazer o meu levantamento só na Bratis? Não, tá? Tem que ter diferentes tipos. No mínimo, quatro fontes distintas. Pode ser um portal de periódicos, pode ser um repositório digital, pode ser uh, uma biblioteca digital, pode ser... Uh, uma base de dados, tá? Enfim, então, é, pelo, no mínimo quatro tipos diferentes. Aí vocês têm que, minimamente, um parágrafo justificar. Ah, para o meu levantamento bibliográfico, eu utilizei a base, a Abrapsi, o Cielo, o portal da CAPES, e o, e o portal de periódicos da UFSC, por exemplo. Por quê? Ah, porque eu considero essas quatro fontes de informação como fontes de qualidade e porque elas realmente são bases de dados que contém assuntos referentes ao meu tema, do meu levantamento, tá? Bem simplesinho, assim, um parágrafozinho só, só justificando a escolha das bases de dados, porque quando vocês, vão, quando vocês forem fazer o um levantamento bibliográfico da, do TCC de vocês, ou de um trabalho, de, de pesquisa, seja um uma iniciação científica, alguma coisa assim do gênero, geralmente as pessoas pedem para justificar, identificar as bases que foram pesquisadas, né, e, e justificar por que que essas bases de dados foram escolhidas, né. Até aí, tudo bem? Tá, ok. Então, vamos voltar aqui. Então, etapa 5, coleta. Então, é realizar o levantamento bibliográfico propriamente dito. É, e é aconselhável que se faça uma pesquisa por vez em cada tipo de fonte de informação, tá? Então, por exemplo, a primeira fonte escolhida foi o portal de periódicos da UFSC. Então, acessar o portal de periódicos da UFSC com as palavras-chave escolhidas, refinar a pesquisa, abrir uma pasta dos artigos, encontrados por alguma forma de organização, eu posso criar passos por assunto, por data o sistema como eu vou organizar essas pesquisas, aí vocês que delimitam tá? E uma coisa que é importante pessoal, esse hábito que vocês criarem, sempre na hora que for fazer o download do PDF do arquivo, do artigo, sempre colocar o título neles, tá? Não deixa que depois você tem, você tem que ficar abrindo arquivo por arquivo para identificar o que é ou do que trata aquele, aquele documento. Tá? O ideal é já ir salvando com os títulos. Copia e cola os títulos e vai organizando eles dentro de uma pastinha, dentro de uma sistemática. Pode ser por data, pode ser por assunto, né? Porque apesar do tema ser um tema geral, esse tema ele tem subdivisões. né Então, para eu falar de inovação em biblioteca, eu preciso falar sobre inovação. Então, eu posso separar numa pasta só os artigos de inovação? Ah, eu posso separar em outra pasta só os tipos de inovação? Eu posso separar em outra pasta cases e exemplos de inovação específicos dentro do contexto das unidades de informação? Então, eu posso ir criando e classificando os assuntos dentro de caixinhas, tá? Quanto mais caixinhas tiver, mais organizada vai estar essa informação. Então, ainda nessa etapa, né? Os arquivos recuperados eles podem ser salvo em uma pasta, né? Aqui eu mostro um exemplo, vejam um exemplo de como fica essa organização. Aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu fiz uma organização por ano, tá? Então, aqui, análise de eventos de 2006, 2007, base de dados de 2008, 2009. Não recomendo fazer por, por tipo, né? É, vocês podem dividir, por exemplo, quantos artigos foram encontrados no Cielo, que é isso sim é interessante. É, e os artigos, jogar os artigos ali. Quantos artigos foram encontrados, por exemplo, no portal é, de periódicos da CAPES, separar e colocar ali, tá? Vocês podem ir separando, porque na hora de descrever depois os resultados, fica mais fácil para vocês, tá? Se vocês colocarem tudo dentro de uma pasta só, depois é interessante, no momento da pesquisa, é interessante vocês irem anotando. Ah, no periódicos da CAPES, eu encontrei cinco artigos, que são esses. Ou não coloca, não coloca os artigos, mas coloca a quantidade. No Cielo, eu encontrei 10 artigos. E assim vocês vão descrevendo a estratégia de pesquisa de vocês, tá? E aí, é, vocês têm que prestar atenção num detalhe. Caso a base de dados, ela gere a referência bibliográfica, vocês têm que ser espertos, de, no momento de fazer o levantamento, já copiar e colar a referência e deixar ela separada ali no arquivo tá? Não se esqueçam que, de acordo com a BNT, as referências, elas têm que estar em ordem alfabética e alinhadas todas à esquerda. Não é justificadas as referências bibliográficas, está Sempre alinhadas à esquerda. E aí, vocês têm ah, três opções para geração das referências bibliográficas, tá? Eu não quero e não preciso que vocês façam as referências bibliográficas manualmente, tá? Eu acho que vocês podem pular essa etapa que vocês já estão na terceira fase, já passaram da disciplina de normalização e eu acredito que vocês já sabem fazer é, as referências bibliográficas, tá? E isso é uma coisa que a gente vai treinando com o tempo, né? Ninguém decora as normas da BNT, mas toda vez que eu tenho uma dúvida, eu vou lá e consulto. Opção 1, um, vocês podem copiar e colar ela direto da base de dados, porque a grande maioria, acho que 95% das bases de dados tem as referências disponíveis. Segundo, vocês podem inserir os dados do artigo e gerar elas no More, que é um... um vou passar para vocês o link, que é um sistema eletrônico produzido pela biblioteca da Universidade da UFSC, da, da BU da UFSC, que a gente só copia e cola os dados, lá o título, o autor e o ano, e, e de, informa o tipo de documento, e ele gera automaticamente as referências bibliográficas, não sei se vocês já conhecem, se já ouviram falar, mas os estudantes de... Os acadêmicos de outras áreas utilizam bastante esse mecanismo. E a terceira opção de vocês é utilizar um software gerenciador de referências bibliográficas. Na disciplina de MTP, acho que na sexta ou sétima fase, vocês vão ter uma oficina sobre esse software, que é o Mendeley. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é uma base de dados, que ele é um software, na verdade, que ele, ele cria uma base de dados para vocês de assuntos, de temas de pesquisa. Aí eu posso separar lá os meus área de inovação em biblioteca, os meus empreendedorismo feminino. E aí, esse software eu consigo fazer ação automática usando o plugin do e consigo produzir a referência bibliográfica automaticamente. Tá? Então, é uma terceira opção para vocês uh, utilizarem. Eu sugiro, professora Ketri, que vocês é, usem o More. Tá? Depois eu passo para vocês o link de acesso a essa ferramenta que está disponível no site da biblioteca da UFSC, tá? Sigamos aqui. Depois, é, Jéssica, são 15 no mínimo, tá? Tá ali na, nas recomendações do trabalho. Etapa 6, tá chegando no final, mas essa etapa, ela é mais, né? Ela envolve mais passos, que é o refinamento, né? Vocês vão notar que, se vocês fizerem pesquisas em bases de dados internacionais, né, que envolvem milhões de periódicos internacionais, uma então base de dados como uma EBSCO, uma Web of Science da vida, ela tem milhões de periódicos indexados que podem ser recuperados dentro de uma única base de dados. Ainda mais a EBSCO e a Web of Science, que são bases de dados interdisciplinares. Então, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa uh, e eu for uh, muito genérica nessa pesquisa, sem fazer um refinamento, eu posso ter um problema, né? Quando eu fiz a, um levantamento bibliográfico da minha tese de doutorado, eu pesquisei em inglês uma base de dados, né? Na Web of Science, por exemplo, eu digitei. É, é, Library of the Future. Que é a Biblioteca do Futuro, tá? o Future of Libraries. E aí eu encontrei, foram recuperados é, 3 mil artigos. Eu falei, nossa, opa, impossível ler esses 3 mil artigos, né? Não tem condições humanas de fazer isso até o final dos, desses quatro anos. Então, eu acho melhor eu fazer um refinamento desses documentos para aumentar a quantidade de documento relevante e reduzir a capacidade de documento irrelevante, tá? Então para refinar a pesquisa eu posso usar operadores booleanos então se eu quero delimitar uma, uma pesquisa que envolva biblioteca e futuro da biblioteca eu posso usar library and future tá, então eu posso usar operadores booleanos, sendo que igual a pesquisa que vocês fazem no Google tá, o operador and ele agrega uma informação né? ele delimita que eu quero tudo sobre biblioteca e futuro o or eu amplio, ou pode ser tanto artigos que envolvem biblioteca ou envolvem futuro, e aí eu amplio o escopo demais. E not é um delimi delimitador de não, ou seja, eu quero tudo que trate, por exemplo, sobre biblioteca, not escolar. Ou seja, eu quero tudo sobre biblioteca, mas não, que não seja a biblioteca. Aí depende da minha estratégia, do termo de como eu vou usar para saber se eu vou usar um operador and, or e not. Geralmente, quando eu uso uma pesquisa com uma expressão específica, eu utilizo aspas, né? Se eu quero pesquisar sobre inovação em biblioteca, eu uso inovação em bibliotecas, e aí eu ponho entre aspas. E aí ele vai buscar exatamente essa expressão da forma como ela está. Se eu quiser utilizar sinônimos, aí eu posso utilizar o operador booleano OR ou inovação em bibliotecas, ou bibliotecas inovadoras, ou, ou, ou, e assim eu vou ampliando o escopo da minha pesquisa, tá? Quanto mais ou estiver, mais eu vou ampliando. Quanto mais end, por exemplo, eu quero tudo que fale sobre inovação e biblioteca e escola. Estão vendo que eu vou restringindo cada vez mais, eu vou refinando a minha pesquisa, tá? Essa é uma estratégia que a gente pode utilizar. Outra estratégia que a gente pode utilizar para refinar a minha pesquisa é utilizar descritores, tá? O que que um descritor faz? Ele vai pegar uma informação, essa informação ela vai ser descrita é, sobre alguns aspectos. Por exemplo, para eu descrever um livro eu tenho que falar do título, do autor, do assunto e do ano. E do autor, né? Eu já falei, do título, autor, assunto e ano, tá? E eu posso se esse documento foi adequadamente registrado, indexado numa base de dados, eu posso recuperar ele pelo descritor. Então, as bases de dados possibilitam, por exemplo, que eu faça pesquisa só pelo campo de título, ou só pelo campo de assunto, ou só pelo autor, ou só pelo ano. Então, eu consigo refinar minha pesquisa escolhendo descritores. O que eu sugiro para vocês é que se vocês querem delimitar a pesquisa de vocês e querem ser mais específicos, faz a pesquisa direto pelo descritor de título, se a base de dados tiver essa opção. Né? Dentro do Google, a gente não consegue selecionar o descritor é, na, na pesquisa básica quando a gente vai fazer a pesquisa, mas numa base de dados, vocês vão ter a opção de, de descritor da pesquisa. Então, eu posso selecionar só sua pesquisa de título. Às vezes, ele tem a opção assim, de título de resumo, aí qualquer expressão que tiver ali no resumo ele vai recuperar, tá? Geralmente, quando, a pes... quando eu faço a pesquisa por título, eu tô sendo mais específica, porque realmente, né, se o título fala sobre inovação em biblioteca, a probabilidade dele tratar sobre esse assunto é bem maior do que se essa pesquisa for feita só pelo resumo. Às vezes a pessoa citou, mas o tema principal do foco daquela pesquisa não envolve isso. Tá? Tá dando para entender até aí, pessoal? Que bom. Tá ótimo. Tá ótimo, Jéssica. Então é isso, tá? Vocês vão aprender mais em detalhes sobre essas estratégias. Uh, os detalhes de uma estratégia de pesquisa e refinamento durante o treinamento e capacitação das bases de dados com o Orestes, tá? Mas eu preciso falar sobre isso, porque vocês já podem começando a etapa de levantamento bibliográfico, vocês, tá? É, bom, então, a maioria das bases de dados, ela tem essa opção, esse campo de refinamento. Ou vai ficar à esquerda, ou vai ficar acima, ou vai ficar à direita, tá? É, e aí, a gente pode refinar essa pesquisa por idioma, dependendo da base de dados, por tipo de documento, por exemplo, eu quero refinar essa pesquisa só por artigos científicos, ou eu quero só teses e dissertações, ou eu quero só resumos e abstratos sobre isso. Eu posso refinar por, por país, às vezes algumas bases de dados separam, Ah, eu quero os documentos que tratam sobre é, empreendedorismo feminino só nos Estados Unidos, dá para fazer esse refinamento. Algumas bases de dados têm essa opção. Eu posso refinar por data. Ah, eu quero só do ano de 2019 ou do ano de 2020. Então, quanto mais refinada for a sua pesquisa, mais específicos serão os resultados, tá? Então, um bibliotecário inteligente que entende de técnicas avançadas de levantamento bibliográfico, ele está o tempo inteiro refinando a pesquisa dele, tá? Refinando... Nessa Dentro desses parâmetros que as bases de dados possibilitam, tá? Nem todas as bases de dados têm todos os filtros, tá? De refinamento iguais Algumas têm por país, outras têm por área de conhecimento Outras têm por data, outras têm por tipo de documento Outras não têm por nada disso Mas é importante vocês saberem e utilizarem essas técnicas de refinamento, tá? E aí... É... Mesmo assim, se a pesquisa estiver muito extensa, vocês podem delimitar ela por, por área, né? Conhecimento, o assunto, o tema. Daí vocês vão salvar esses arquivos em PDF e vão colocar ele dentro de respectivas pastas, tá? Como no exemplo que eu mostro aqui a seguir, tá? Então, fui selecionando aqui, por tipo, por ano, os artigos que foram recuperados e fui salvando ele dentro de pastas, tá? Que, por que, que eu separei por dentro de pastas? Porque daí eu sei... Quais artigos são de anais de eventos? Quais artigos são de base de dados? Quais tipos de documentos são teses e dissertações? E fui separando por data. Mas a organização, vocês quem criam, tá? Não existe um tipo específico para organizar o levantamento bibliográfico de vocês, tá? Isso aí daí já é mais para uma organização interna mesmo uh, do pesquisador na hora que ele está procedendo com o levantamento bibliográfico. Ok? Deixa eu minimizar aqui a tela. Ah, e a última etapa, pessoal, consiste no, na, na, na descrição da estratégia de busca utilizada, né? Então, é importante que desde o começo, desde o momento que vocês abrem lá as telinhas, vocês já vão anotando todos os caminhos que vocês realizaram durante a pesquisa. Tem que anotar passo a passo. Depois vocês vão ver que isso vai ajudar vocês lá na frente, tá? Na hora que for fazer o trabalho. É, precisando anotar. Bom, ah, e uma outra dica que é importante é assim, se vocês puderem já fazer, criar uma conta em cada base de dados, é legal, porque tem base de dados que dá para você salvar os resultados da sua busca. Então, quando você for voltar naquela página novamente, você pode partir do seu histórico da busca anterior, não precisa fazer toda a estratégia de pesquisa inicialmente. Tá? Então, a gente consegue recuperar isso quando a gente cria contas, é, e cadastra essas contas nessas bases de dados. Mas não é obrigatório fazer isso, tá? Então, lá na estratégia de busca, vocês vão descrever qual a área do conhecimento foi pesquisada, qual é o tema de pesquisa, qual foi a data limite, se houve data limite, por que houve, e se não houve, por que não houve? Qual a região no qual a pesquisa se limita? Porque, às vezes, a gente tem pesquisas que são limitadas a um determinado contexto, né? Por exemplo, a minha monografia foi... Inovação em bibliotecas escolares na cidade de Florianópolis. Então, a minha limitação, a minha região era apenas a cidade de Florianópolis, que era uma pesquisa local que eu estava desenvolvendo em nível local. Tá? Qual a palavra-chave a pessoa utilizou? Tudo isso vocês vão descrevendo, parágrafos, tá? cada coisa pode ser um parágrafo que vocês vão descrever dentro da, da etapa de estratégia de busca. Qual descritor? De ah, eu fiz a pesquisa por assunto. Eu fiz a pesquisa por título. Ah, eu não usei nenhum descritor. De eu usei a pesquisa geral. Coloca lá que foi pesquisa geral. Qual base de dados vocês usaram? Ah, eu utilizei quatro. Quais eram? Tem que falar as bases de dados. Não precisa tirar print da tela, nem colocar o URL de acesso a essas bases, tá? Que essas bases são bem conhecidas. Mas precisa citar as bases que foram utilizadas, sim. Quantos artigos foram recuperados? Tem que colocar. Que tipo de documento foi recuperado? Ah, eu pesquisei artigo, paper, review, pesquisei em livros. Ah, não, eu pesquisei só por artigos, porque eu queria fazer um levantamento bibliográfico só de artigos, de visões de literatura. Desde que justifique e coloque essa informação, pode fazer. E que assuntos você teve preferência para delimitar a busca? tá? Então... É, todos esses dados, né? Eles são descritos tanto para pesquisa em base de dados quanto para pesquisa em artigo de periódico, em banco de tese, dissertações, anais de evento, enfim. Livros também, vocês podem... Ah, eu escolhi esse livro porque ele estava acessível, ele é, ele é dessa área, ele compreende essa data, enfim. Então, todas as fontes que vocês forem localizar, vocês vão compreender essa parte dessa definição, dessa descrição dessa estratégia da pesquisa, tá? E aí... É, essa estratégia trabalho, esse levantamento bibliográfico, ele vai ser entregue na forma de um trabalho escrito, contendo os itens explicitados acima, né? Que foram aqueles itens que eu coloquei para vocês. Então, é, no levantamento bibliográfico, que é o trabalho né, que vocês vão fazer, vocês vão, o que vocês têm, precisam colocar? Os passos necessários para a pesquisa quantos artigos foram recuperados, qual o assunto que trata da pesquisa, quais as fontes de informação que foram consultadas, quais as limitações dessa pesquisa, né? Se teve dificuldade, facilidade nesse processo de levantamento bibliográfico e quais os critérios que vocês utilizaram para escolher essas fontes de informação, tá? E aí agora a gente vai para a parte mais específica, que é o detalhamento de como é, vai ser feito, e vai ser apresentado esse levantamento bibliográfico. Tá? Então, o levantamento bibliográfico ele vai ser dividido em três partes. Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vocês não vão escrever isso. tá? Mas eu sei que tudo que é pré-textual é o que vem antes do texto. Tudo que é textual é a parte do texto. E tudo que é pós-textual é depois do texto. O que, que, que são os elementos pré-textuais? É tudo que vem antes do texto. Daí, Na norma BNT, na 14.724, ela explica isso. A capa... A folha de rosto, o sumário, isso são elementos pré-textuais, tá? Então, aqui na parte de elementos pré-textuais, vocês vão utilizar tudo seguindo a norma da ABNT: uma capa, uma folha de rosto e um sumário. Esse sumário, ele vai ter os conteúdos com as sessões e as subseções do levantamento de vocês. Nada de texto, como eu falei para vocês, apenas o título com os autores, tá? Então, assim, é, na verdade, esse sumário é só o, o, o, a parte principal, que é, por exemplo, ah, eu vou falar sobre inovação. Aí coloca lá o tema principal, a sessão principal, inovação. Para falar de inovação, eu tenho uma, segu, uma seguinte subseção, que é inovação, tipos de inovação, conceito de inovação, características de inovação, e, por último, inovação em bibliotecas. Eu posso fazer essa seguinte distribuição, mas a gente precisa que vocês descrevam. Ah, o sumário, que seria o esqueleto né do, do sumário com os principais tópicos que vocês vão abordar nesse levantamento bibliográfico, tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo o que, que eu estou querendo dizer? Tá. Isso, Daniel, tem que ser hierárquico, sim. Por isso que eu falei, sessões e subseções, tá? É que o, a ABNT, ela chama sessão de capítulo. São os capítulos e os subcapítulos, tá? A ABNT, ela fala que para trabalho acadêmico, a gente usa a expressão sessão e livro a gente chama de capítulo. Então, todos os capítulos dentro de uma distribuição hierárquica, né? Os assuntos principais e secundários, não necessariamente, Daniel. Eu vou avaliar essa coerência de assunto, tá? Claro que se vocês estão falando de frutas, né, eu vou botar a maçã e melão dentro da categoria de frutas e não dentro da, da categoria de transporte automóveis, né? Mas assim, não vai ser corrigido isso assim nessa essa distribuição. Que o, o principal desse trabalho é que vocês façam um levantamento, descrevam as referências e disponibilizem essas referências dentro de determinados assuntos, tá? Então, aqui. Dando... É, então, elementos textuais. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a lista das referências, contendo os livros, os artigos periódicos e teses, e elas vão ser organizadas, essas referências, em sessões, para cada tipo de obra. E, no mínimo, 15 referências, tá? Ah, pessoa, eu posso botar 16? Ah, encontrei 20. Posso? Pode. O mínimo é mínimo. Tá? O mínimo é o mínimo. Dentro dessas 15 referências, tem que ser só livros? Não, pode ser livro, pode ser artigo, pode ser análise de evento, pode ser base de dados, pode ser site, pode ser blog, pode ser... Enfim, pode ser vídeo, tá? E aí, vocês vão colocar assim, por exemplo. Seção 1, livros. Daí, a subseção para falar de livros, biblioteconomia. E aí, vocês vão colocar a lista das referências de autores que são referentes a este assunto específico. Pode ser que um autor esteja em mais de uma sessão, não tem problema. Mas para falar de livros, quais autores eu vou usar, por exemplo? Para falar de biblioteconomia, quais autores eu vou usar? Vocês vão copiar e colar os autores que vocês recuperaram na, no levantamento bibliográfico de vocês. Aí tem uma segunda subseção. Eu vou falar de biblioteconomia no Brasil. Aí coloca a lista dos livros que em ordem alfabética é, por autor, né? pelo sobrenome do autor. De quais autores que falam sobre, por exemplo, nesse caso aqui, biblioteconomia no Brasil. Ah, eu vou falar sobre biblioteconomia na região sul, vou ser mais específica. Daí separa e coloca apenas os autores que tratam sobre esse assunto. Ok, pessoal? Vocês entenderam? Ainda não acabou a explicação, tá? É só para saber se vocês estão acompanhando. Estão aí? Estão vivos? Tá. Então vamos lá. Aí, elementos textuais. A gente tem uma introdução bem pequena, tá? Dois ou três parágrafos já é o suficiente. Colocando assim, qual que é o objetivo desse levantamento bibliográfico, qual que é o alcance dele, é alcance local, é um levantamento só na região de Florianópolis, é um alcance é, nacional, ah, a gente pretende fazer um levantamento sobre a biblioteconomia no Brasil como um todo, Ah, ele tem um alcance internacional, eu quero pesquisar sobre inovação em bibliotecas em âmbito mundial, né? É, qual que é o arranjo que foi é, é, criado para fazer esse levantamento? Qual que é a informação que foi dada? Dois a três parágrafos fazem uma pequena introdução, tá? Uma outra parte que compõe a, me, o, a parte textual de vocês é a metodologia, tá? Uma sessão para introdução, por exemplo, uma introdução. Aí vocês vão descrever o que, que é o propósito, o alcance, a data limite, tudo que compõe esse levantamento bibliográfico. E na seção 2, vocês vão colocar a metodologia utilizada para o levantamento. O que, que vai dentro dessa metodologia? Por exemplo, aí pode ser subseção, né? Subseção 2, 1. Um. As bases de dados utilizadas. As bases de dados utilizadas foram portal da CAPS, portal da Ufsc, domínio público, é Cielo e Web of Science. Por exemplo, ah, por quê? Ah, porque se tratam-se de grandes bases de dados internacionais da área. Ponto. Só isso, tá? Nada mais que isso. Aí, no segundo parágrafo, dentro do da sessão de metodologia, termos e palavras-chave de escritores para a busca. Bom, para a pesquisa foram selecionadas cinco palavras-chave, que são, aí pode falar, é empreendedorismo feminino, empreendedores mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres gestoras, enfim. Coloca tal qual as palavras-chave que vocês foram utilizadas. Depois, detalhamento das estratégias utilizadas. Ah, eu utilizei... Ah, coloca data também, tá? Do dia tal ou dia tal, de dados, é, por exemplo, Cielo, foi realizada a pesquisa usando essas palavras-chave. Depois, vocês vão colocar os passos dados na utilização dos recursos e ferramentas disponíveis em cada base. Na base de dados do Cielo, eu consegui refinar por data no portal de periódicos da UFSC, por exemplo, eu já consegui fazer um refinamento por área do conhecimento e assunto. Então, porque cada base de dados tem uma característica distinta, tá? Seria legal se todas funcionassem igual, mas, na verdade, elas têm, é, elas têm peculiaridades, então não dá para dizer que foi utilizada a mesma estratégia em todas as bases, porque isso é mentira. Tá? Uma eu posso fazer um refinamento de um jeito, a outra eu posso fazer de outro. E colocar o período cronológico da busca escolhido e os idiomas pesquisados. Se for mais de um idioma, colocar. As pesquisas foram utilizadas no idioma português, inglês e espanhol. Ou só português e espanhol. Ou só português e inglês. Ou só português. Mas tem que colocar. Tá? E o período, ah, foram levantadas as pesquisas dos últimos cinco anos, dos últimos dez anos, ou só do último ano. Vocês vão verificar aqui. Se vocês pesquisarem um tema que é muito específico no último ano, talvez vocês tenham dificuldade de encontrar as 15 referências, tá? Então, às vezes é bom ampliar um pouco o escopo. Mas por que é importante, pessoal, descrever a metodologia? Porque é, as pesquisas científicas, elas precisam é, garantir a sua replicabilidade. Por exemplo, se eu faço um levantamento bibliográfico sobre a... A eficácia da hidroxicloroquina no combate ao covid 2019 e se eu afirmar que ah, as últimas pesquisas científicas elas afirmaram que de fato ela é eficaz, os outros pesquisadores da área médica vão querer saber, tá, mas aonde que você pesquisou? Qual base de dados? Em que período que você pesquisou isso? Qual estratégia você utilizou? Qual palavra-chave? Quantos artigos foram recuperados? Percebam a importância de, quanto mais detalhada for a metodologia, maior é a replicabilidade daquela pesquisa por outros pesquisadores. Então, outros pesquisadores podem reproduzir aquela pesquisa por meio de uma estratégia que já foi utilizada anteriormente. Vocês entenderam isso? ótimo, né? Então, assim, é, na área médica, a descrição da metodologia dos artigos científicos, ela é muito, muito, muito precisa, porque se outro médico quiser replicar, refazer aquela pesquisa, ele vai utilizar o passo a passo daquela pesquisa que foi. Então, se eu pegar uma metodologia bem descrita, eu consigo refazer a pesquisa e chegar nos mesmos resultados que aquele pesquisador realizou anteriormente. Por isso que é importante vocês conhecerem essas etapas e descreverem isso adequadamente. E essa, essa descrição, ela pode ser feita a um parágrafo cada. Tá? Eu não quero quantidade, eu só quero qualidade. Um parágrafo só, vocês conseguem matar todas essas, todas essas informações. tá? Então assim, ah, em relação às bases de dados, foram a XYZ. Em relação às palavras-chave, eu utilizei essas três. Em relação ao período, compreendeu os últimos cinco anos. E aí, vocês vão descrevendo a pesquisa de vocês para que ela tenha replicabilidade, tá? Em relação aos elementos pós-textuais, eu coloquei para vocês as referências, que são todas aí, todas, todas, todas, todas. Só que elas não vão estar separadas mais por, por sessão, né? Por capítulo. Elas vão estar organizadas em ordem alfabética e à esquerda. Todas as referências. E no final, vocês vão criar um índice de autores, tá? Por exemplo, assim, se tiver esse elemento ele não é obrigatório, tá? Mas é interessante vocês fazerem. Por exemplo. É, se tem mais de uma pesquisa que é de um autor, vocês podem colocar: bom, ah, por exemplo, a professora Elisa Correia, ela pode ser encontrada, ela foi citada, ela vai ser utilizada na página 3 e 6. Ela vai ser encontrada só na página 3. Né? Se tiver só um autor para cada, não é necessário fazer síntese, assim, mas se tiver mais de um autor para. Para, vários, para várias sessões, para vários temas, ou se esse autor ele se repete em mais de um tema, vocês podem colocar esse índice de autores, tá? Bom, ali, retomando o que eu falei para vocês, como obter referências nas próprias bases de dados, no Cielo, no Morda, UFSC ou no Mendeley. Aí eu vou explicar para vocês como que faz, tá? Cielo, por exemplo, vocês têm que ficar... Pegadinhas na hora de fazer as pesquisas, porque geralmente não está muito claro onde tem as referências. Eu fiz uma pesquisa qualquer sobre inovação em bibliotecas aqui no Cielo, tá? Se vocês quiserem, eu até volto aqui só para mostrar para vocês, porque eu já tinha salvo o resultado uh, da pesquisa pronto, né? Cadê? Aí? São... Inovação e biblioteca, tá? Vou fazer a pesquisa aqui, inovação e biblioteca. Aqui nos campos eu posso selecionar é, palavras do título, autor, assunto, resumo. Vou botar só por palavras do título, tá? Tanto inovação quanto bibliotecas. E vou pesquisar. Search. Não veio nada, eu vou deixar em todos os índices, só para ver o que, que aparece. Porque tá em português, tá. Bom, por exemplo, a gente tem aqui, né, os textos, né? É, então, aqui, se vocês, se vocês perceberem, aqui é a própria referência do, do artigo. Então, eu só copio e colo, aqui, dá um ctrl-c, e colo a referência bibliográfica. Aqui, se eu clicar, eu tenho acesso ao texto em português na íntegra, tá? Outra forma também de ter acesso... Aqui, eu posso salvar o PDF em inglês ou em português. Outra forma de eu ter acesso à referência bibliográfica, geralmente no Cielo, ele tem esse linkzinho que se chama How to cite this article, que é como citar esse artigo. Se eu clicar aqui, a própria Cielo, não é todas as bases de dados que fazem isso, mas ela tem quatro padrões de representar suas, seus artigos. Ele tem padrão ISO, ABNT, APA e Vancouver. São padrões de normas bibliográficas. Eu vou copiar e colar aqui a ABNT. Eu vou colar a referência bibliográfica. Eu não precisei criar a referência bibliográfica. A referência bibliográfica foi criada automaticamente, tá? Só para vocês saberem que é possível é, fazer a geração dessa referência bibliográfica sem precisar fazer ela manualmente. Outra opção é OR da UFS. tá? Não sei se vocês conhecem, mas eu vou mostrar para vocês. OR é uma sigla, né? É um mecanismo online para referências. O que que eu vou referenciar? É uma monografia? É um livro? É um dicionário? É uma enciclopédia? Vou clicar aqui no monografia todo livro. Aí eu tenho que colocar aqui, ó, o um tipo de autor, se é uma pessoa física ou uma entidade coletiva, se ele ser organizador compilador e editor Aí é, eu coloco aqui o título por exemplo tá subtítulo se houver número de edição local cidade por exemplo Florianópolis já conheciam essa ferramenta gente a editora pode ser a editora da UFSC por exemplo, o ano, vamos supor que é de 2018, esse livro. Aí tem que dizer se, esse, se essa fonte é online ou não. Vamos fingir que ela não é online. Vamos fingir que a autora sou eu. Completo. Nome completo do primeiro autor. Ah, escrevi meu nome completo, é osso. Colocam exatamente, eles estão pedindo ali. Na, na referência bibliográfica, tá? E aqui, pessoal, ó, sai a referência completa na íntegra, tá? Do livro, com o título em negrito, a citação com o autor incluído no texto, né? E quando é uma citação com o autor no texto, eu ponho um passo 2018, e uma citação com o autor não incluído no texto, que é quando aquele no final do parágrafo, eu ponho entre parênteses em caixa alta, passos 2018. Então, isso aqui é bem utilizado. Tá? ele é gratuito e serve para referenciar qualquer coisa, qualquer para qualquer tipo de documento, tá? Qualquer tipo de referência de documento. Ok, pessoal. E o Mendeley daí é um, um aplicativo, tá? Que ele é utilizado, ele pode ser utilizado para a gestão de referências bibliográficas, tá? Bom, é um exemplo aqui. De como vai ficar esse levantamento bibliográfico, né? Então, a primeira página, a capa, depois a segunda página, a folha de rosto, depois o sumário, seguido da introdução, que aí é composta pelas sessões, só o título das sessões e subseções, e dentro de cada sessão e subseção, as referências utilizadas, né? Então, para falar de inovação, eu vou usar esses autores, para falar de empreendedorismo, eu vou usar esses autores, para falar, enfim. E aí, a sessão 2, procedimentos metodológicos. E dentro de, dessa sessão, a estratégia de busca, contendo aqueles elementos que eu expliquei anteriormente. Aí, por último, as referências e, por último, o índice de autores, se for necessário, tá? E a data da entrega, 15 de setembro via Moodle ou até as 13h30, esse é o prazo final, mas pode ser enviado antes. Esse levantamento bibliográfico pode ser realizado individualmente ou em dupla. E as dúvidas aí vocês podem retirar via chat do Moodle a qualquer momento, que vocês quiserem, tá? Ou na semana que vem, durante o horário da aula, das duas às quatro, eu posso tirar dúvidas de vocês para essa primeira etapa do levantamento bibliográfico, tá? Se vocês quiserem, eu deixei aqui disponível um exemplo, uh, deixei disponível a minha tese com um exemplo da minha estratégia de busca, tá? É claro que é uma tese de um trabalho mais complexo, mas ali eu expliquei. Ah, quantas bases de dados eu utilizei? Porque eu utilizei essas bases de dados? Quantas palavras-chave eu utilizei? O idioma que eu utilizei. Então, um exemplo para vocês verem na prática como que ficaria esse processo de levantamento bibliográfico, tá? Mas, basicamente, essa aqui é a estrutura base uh, do trabalho de levantamento bibliográfico de vocês. Então, pessoal, a gente ainda tem mais 10 minutos de aula. Se vocês quiserem, podem tirar as dúvidas de vocês. É, a hora, uh, Jéssica, a hora final, né? Que é antes do horário da aula começar, né? De, de fontes então, até o dia 15 de setembro, até as 13h30. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou encerrar aqui a gravação, tá pessoal? E a aula vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, tá ok?